Olha, e a sorte que a gente tem, Rômulo, é que a gente está antenado para coisas que não estão ali no radar, que é o, o, o, o, na assinatura de radar da Folha de São Paulo nem da Globo, que é coisa que vem de lugar muito lateral. Então, hoje, a gente já teve ali um indício, mais ou menos, de por onde a coisa vai. Para mim, foi absolutamente revelador. Um artigo do general Guerra Híbrida, lá no DefesaNet. Alô, Nelson Durin. Obrigado. É, dizendo exatamente qual vai ser o ponto. Primeiro, o cabeçalho que ele põe ali, qual que era mesmo? É muito interessante, porque revela exatamente, é, é, é, vamos dizer assim, é o sinal que o cara dá para dizer qual, qual é a nova orientação né, para a tropa. Enquanto você aspas. fala, eu vou colocar aqui na tela, para o pessoal ver o artigo publicado lá, o Defesa Dente, que a gente carinhosamente chama de Diário do Surto. Vai. Abre aspas, ele diz, se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova. Bom, ele está falando de eleições. Oh, tá, pessoal, o general é Guerra isso. Híbrida é esse aqui, ó. Pinto e Silva. O, ele é que é um especialista em Guerra Híbrida é, no Exército. Não estou falando que ele é o gênio da Guerra Híbrida, mas ele dá sinais. Né? Ele que escreveu os textos sobre Guerra Híbrida, que deram muitas pistas para a gente entender muitas coisas. Só que a gente tem que ler o que está na entrelinha né, do artigo dele. Tem que ler o que ele está falando e o que ele, tá e que ele não está falando ali também. Uhum. Bom, a segunda coisa que ele fala que é muito interessante é hora de... Ele não fala com essas palavras, mas é a hora. Ele fala com as palavras. Temos que atingir o centro de gravidade do inimigo. É um conceito militar baseado no Clausewitz. Atenção, Qualquer... eu vou colocar aqui agora, vou mais uma vez selecionar a imagem, mas presta muita atenção, você está nos ouvindo, no que o Piro Lain vai falar agora. Centro de gravidade, se você for olhar os manuais de operações psicológicas, eles vão dizer que centro de gravidade é a opinião pública. Hoje em dia, isso é o básico do básico da formulação da tal da guerra de quarta geração, guerra informacional, cyber war, ou guerra é, é, enfim, computacional, guerra híbrida, enfim, guerra cognitiva, dá o nome que você quiser para esse negócio aí, tanto faz. Uhum. Mas a, o, o ponto nevrálgico é que eles vão embutir o conceito clauseviciano de centro de gravidade no quê? Na ideia do dispositivo de percepção das pessoas, e é isso que ele está falando o artigo inteiro. As pessoas precisam perceber e se tornarem agentes políticos desse processo. Mas o que ele está falando? Numa indução dessas pessoas à agência política. E quem são essas pessoas? Segundo ele é o centro adormecido da nossa sociedade, a classe média. De novo, é o mesmo roteiro que foi produzido em 14, 15, 17, 13, né? Vamos também, por que não, né? Falar de 13 a 19 foi esse roteiro. O roteiro de fritar neurônio da classe média brasileira que pendeu para o Bolsonaro. E que os analistas políticos resolveram chamar isso de bolsonarismo, o que do meu ponto de vista é um erro, num certo sentido, porque bolsonarismo é a ilusão criada para tapar a operação que produziu esse negócio. Então, daqui a pouco, eles vão estar, tá, é, vamos dizer assim, direcionando todo esse público, todo esse centro de gravidade, né, para atingir aquilo que é o através do dispositivo que é mais certeiro de, de para de novo desmobilizar é, é, é, esse vamos dizer assim esse conjunto de ideias que ele está chamando ali no texto de esquerda é, é, ditadura do proletariado Enfim, aí o cara vem com aqueles delírios típicos de cabeça né, de militar da geração que se formou no fim dos anos 60, na academia militar das agulhas negras mas vá lá, o sujeito foi um general de quatro estrelas, padrinho de vários dos que estavam no alto comando do exército em 2016. O sujeito que trouxe para ser EMI o Echegóin, pelo que consta. Né? Não sei, nunca me falou isso, mas é o que eu li a respeito. Pode não ser, mas ele enfim, foi comandante de operações terrestres. Não é pouco, eu acho que é o segundo ou terceiro cargo mais alto da hierarquia militar, comandante do exército talvez no estado maior sei lá eu, eu é o Coté enfim é um cargo super alto teve ne... enfim, ele, ele reverbera, os, as coisas que ele fala elas têm ressonância dentro do mundo dos oficiais e para entender essas forças armadas você tem que entender que isso é hierárquico vai de cima para baixo não adianta você falar que os sargentos estão isso que os subtenentes estão insatisfeitos com o Bolsonaro e que vão votar no PSOL, que os cabos... Não, sei, não é assim que funciona não, meu amigo. Esquece essa história. O negócio vai de cima para baixo ali. E é esse o arranjo que eles estão fazendo para pensar todo o jogo eleitoral. É de cima para baixo. Por isso que a gente está falando o tempo inteiro. As armas que a gente dispõe são as armas que atingem o centro de gravidade deles. Não é falar de de de, de, de, de, de eu vou convencer as populações porque eu de novo vou conseguir fazer o Lulinha Paz e Amor ressuscitar, ah, a minha aliança com o Alckmin e não sei o que, não é nada disso.